Na hora que você vai contratar o seguro, então é muito importante você assistir esse vídeo até o final. Para você que está pensando em fazer consórcio, quando você chegar lá na loja, você já vai estar tá ciente do que você está contratando. Esse vídeo aqui você pode mandar até para os seus amigos aí, para quem já tem consórcio. Muitos não sabem, a maioria não sabe das coisas que eu vou falar hoje. Nesse vídeo, beleza? Espero que vocês curtam Deixa o like para fortalecer mesmo Para esse vídeo aqui chegar em mais pessoas Que esse vídeo aqui o intuito é ajudar vocês Ajudar aí quem tá querendo contratar o consórcio para adquirir sua moto, beleza? E qualquer dúvida que você tiver aí no meio do vídeo Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta Você pode deixar aí nos comentários Que se eu souber eu já respondo para você na hora Beleza, família? É o seguinte É a primeira coisa Que o pessoal não costuma te contar Às vezes o pessoal não te conta Não é por maldade Mas é porque o pessoal quer vender Se o pessoal for contar todas as coisas é, Que tem no consórcio Ninguém vai querer comprar, né? Então nesse vídeo aqui você já está assistindo Pra deixar bem explicadinho Como que funciona o consórcio Seguinte, família porque o cara não vai? É ruimzão, hein? Meu Deus Seguinte, primeira coisa Que o pessoal não te conta É que se você fazer um consórcio E depois você cancelar o consórcio Você não recebe o valor total de volta Então atenção Se você vai contratar consórcio Contrata com o intuito de terminar ele Tá? Pega uma parcela que cabe no seu bolso para futuramente você não precisa cancelar porque você não vai receber o valor total que você pagou. Tá? E é o seguinte, o que acontece? Existe uma multa por quebra de contrato. Se você cancelar o consórcio, você vai entrar no, no grupo lá dos excluídos. E você vai ter que esperar ser contemplado para pegar o dinheiro que você pagou. Pelo que eu tava pesquisando, a multa é de 10% sobre o valor pago. Você pode até confirmar isso com o vendedor no contrato. Eu até pesquisei, tentei pegar o contrato do da Honda do consórcio Honda e não, ele só é disponível para quem para quem tem consórcio. Então, quando você for fazer, pergunta isso pro vendedor. É 10% mesmo a multa? Só pra tirar a dúvida, menos que 10% não é, tá? Pode ser que eu vi uns casos aí no reclame aqui que o pessoal tá cobrando até mais. Mas no mínimo 10% aí, tá? É, ou seja, se você pagou, vamos lá, 5 mil reais do consórcio. Aí apertou o um mês, não conseguiu pagar é, e teve, teve que cancelar o consórcio. Lembrando que não é se atrasar uma parcela só não cancela tá mas nesse caso você teve que cancelar o consórcio você pagou cinco mil reais durante esses meses você vai recuperar os cinco mil reais não você vai recuperar no caso quatro reais tem o um desconto dos 10% por da multa por quebra de contrato eita passei no vermelho sem querer então você vai recuperar 4.500 reais Tem 500 reais que é os 10% da multa Sobre o valor pago Então você não recupera o valor total, rapaziada Fica atento a isso, tá? Segunda coisa Que ninguém te conta Sobre o consórcio É uma coisa que eu acho muito chata Isso não deveria ter Realmente é... O que acontece Exemplo Fez um consórcio aqui da Titã 160, tá? Fez um controle da Titan Zona Foi contemplado Beleza, ótimo Pegou a moto, tá? Metendo marcha na Titan Zona Você Pagou Um exemplo, tá? É 20 mil reais na Titan Se amanhã lança a Titã 2024 Pelo preço de 22 mil reais Aumentou 2 mil reais Você vai pagar um aumento no valor da parcela do consórcio Mesmo depois que você já foi contemplado tá? E mesmo depois que você já pegou a moto Você paga um aumento ainda É um absurdo, né família? Você tá com a moto 2022 Pagando o valor de 2024 Não tem o porquê acontecer isso Mas acontece Então, para você que vai fazer um consórcio Fique esperto nas parcelas Que não é parcela fixa se você contratou uma parcela aí de 300 reais, daqui um ano, dois anos, vai estar custando aí 250, 300 reais. Pra você que tem consórcio e tá assistindo esse vídeo, comenta aí quanto que você começou, quanto você contratou o consórcio e quanto você paga hoje. para ajudar a rapaziada aí que tá chegando agora, tá pesquisando sobre o consórcio. O consórcio aumenta, família. Toda vez que a Honda aumenta o preço da, da moto nova, eles aumentam o preço do consórcio junto E você paga esse aumento Mesmo depois que você já foi contemplado Beleza? Terceira dica aí, família Não esquece do like, hein Se você que não deixou o like, deixa agora Uma coisa que dificilmente O treinador fala, difícil Tem alguns que falam, mas a maioria não É que quando você É contemplado no consórcio Você foi lá Na loja da Honda Fez o consórcio, tá pagando todo mês certinho, bonitinho Foi contemplado na assembleia, top Agora você vai ter que pagar o frete É, família, você vai ter que pagar o frete para retirar a moto E muitas das vezes esse frete não é barato O frete depende muito da moto que você vai pegar, tá? E depende muito da concessionária também então esse valor não é fixo, varia da onde você está fazendo. Eita morreu a moto. Então, normalmente esse frete aí está por volta de uns mil reais. Então, mesmo que você já foi contemplado, tá pagando as parcelas certinho, é, você vai precisar mais de mil reais pagar lá na ronda, na hora de for, na hora de retirar a moto. Aí tem mais o dinheiro da documentação. Então mesmo que você já foi contemplado, pode separar aí uns dois mil reais para você pegar a moto da Honda e emplacar ela, deixar a documentação certinha, tá? Então não é só a parcela, você já tem que guardar um dinheiro também para na hora que for contemplado fazer o documento e pagar o frete, tá? O frete varia muito, já vi frete aí até de R$ reais Não sei se o frete tá maior ou menor. Depende muito da onde você compra Mas o máximo que o pessoal já comentou aqui nos comentários Foi que pagou R$ 1.400 de frete Tá? É um valor alto, família alto, bem alto Quarto ponto aí Que o pessoal não te fala É o seguinte é, Eu vou deixar na tela aí para vocês verem é, Esses números que eu vou deixar na tela aí é o preço do consórcio da titã 160 2023 essa minha moto aqui tá quanto maior o número de parcelas maior a taxa de administração ou seja se você vai fazer em 12 vezes consórcio você vai pagar um valor mais barato de quem paga o consórcio em 80 vezes por exemplo o pessoal chama de taxa de administração mas para mim isso é um juros embutido, é basicamente um juros, tá? Porque além de você pagar mais caro, por exemplo, ah, fez em 80 vezes, você vai pagar mais caro de, de quem fez em 12, você ainda vai pagar aquele reajuste da parcela de quando a moto aumenta o valor, que é o primeiro a primeira dica que eu passei para vocês, tá? Ah, a segunda dica, que o valor aumenta. Então, Além de você pagar mais caro no consórcio, você ainda vai pagar mais caro quando aumentar o, o valor das parcelas e sempre aumenta, família. Geralmente tô aumentando aí duas, três vezes por ano, pelo que eu acompanho a ronda aí sempre, sempre que tem aumentos no, no valor das motos eu trago aqui no canal. Você pode se inscrever que vai chegar aí a notificação deu de avisando vocês que teve um aumento. E se eu avisar que teve aumento no valor da moto, vai ter aumento do consórcio também, tá? Então, eu acho é, errado esse negócio de taxa de administração consórcio Era para ser o valor à vista, sem juros nenhum o pessoal fala, ah, mas não tem juros, mas tem a taxa E a taxa não é barato, como vocês podem ver aí na imagem, vocês viram aí é a mais barata que tem aí é três mil, é mais três mil reais. Só de taxa, três mil reais. E a mais alta aí é passa de cinco mil reais. É caro, rapaziada. É caro cinco mil reais. Aí é 30% do valor da moto. Praticamente é caro, não é barato. Quinta e última dica, família. Para você que vai contratar o consórcio, você tem que saber se você não tiver com as parcelas em dia pagamento em dia você não pode ser contemplado na assembleia tá você só é contemplado na assembleia se você tiver com os pagamentos em dia então não atrasa pagamento Deixa o pagamento sempre certinho tá Para você ter mais chance de ser contemplado na assembleia e pegar sua motoca tá às vezes o pessoal é contemplado, mas não está com o pagamento em dia e perde. Perde a oportunidade, porque deixou de pagar os pagamentos em dia. Então, esse vídeo aqui é, não é para falar que consórcio é ruim, tá? Consórcio é bom desde que você saiba exatamente o que você está contratando. Que é a visão que eu estou passando para vocês nesse vídeo de hoje. A realidade pura e crua do que, que é o consórcio. Vai contratar, contratar consórcio? Beleza! contrata, mas já esteja ciente dessas coisas que eu falei pra você nesse vídeo, tá? Pra você depois não se arrepender e tomar um prejuízo. Fechou, família? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Compartilha. Manda pros teus amigos. Fechou? Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida de consórcio deixa aí nos comentários. Que se for uma dúvida da hora posso até fazer um outro vídeo explicando aí pra vocês. Fechou? Tamo junto, é nóis!